E aí Continua frágil Eu, eu fui parar Em guates Me perdi em chutes Fosse tão fria Por que tão fria? Terminaram me o teu carinho, saciar o meu desejo. my day